Ai, moça, muito obrigada mesmo por ter me tirado daquela chuvarada. E pesar que agora que você me tirou, fez um solzão, moça. É, você tem razão, fez um maior solzão. É, ai, meu Deus. <risos> Ai, moça é... E o que aconteceu Pra te trazerem Até a mim, né <risos> É que O que aconteceu Foi que eu tava lá Na chuva E porque Nossa, acho que eu peguei um resfriado Você quer um papel Pra se limpar Ahn um eu quero um papel para me resfriar, ah, tá, obrigada Toma aqui, mocinha. Um papel limpinho, bem bonito. Aqui está. Ah, tá, obrigado. Tá bom, eu vou me limpar. Pode ir lá, tá? Vai lá fazer essas coisas. Olha, tô até tirando já. Hum, hum, hum. Eu vou pegar umas coisinhas para você comer. Eu já volto. Uhum, vai? Uhum, tá. Vai. Que mulher louca! Mulher sem coração. Eu e me dando um papel higiênico. Tô surto cheio de formiga Nossa, que nojo Ui, Essa casa é bem estranha Ela não pode desconfiar de nada olha, tá tudo de branco, né Mas olha o papajênico que ela usa Ó. Ai, eu não tô sentindo uma sensação boa aqui não tô, acho que eu preciso ir pra casa Mas e se aquela empregada me, de me denunciar? Ai, eu soltei cabelo disse se aquela é empregada de me denunciar? Só porque eu fugi de casa Ai, melhor ficar aqui mesmo Acho que essa moça aí deve ser boazinha Ela deve me dar um monte de coisas Eu disse que foi pegar os legumes Né, vamos ver voltei criatura aqui está seus doces. seus comidas light ah muito obrigada ah legumes legumes ah, legumes ah tá Obrigada, né? Mas isso não é legume, isso é coisa de engordar. Ah, tá bom, né? Negócio pesado. Bem pesado, né? É. Mas obrigada, eu vou comer com certeza. É ruim que eu como isso daqui, hein? Ela foi pegar mais comida para mim. Como é que eu vou comer isso daqui? Eu faço dieta, tá doido? Peguei mais coisa, uma banana deliciosa. Aqui está. Oh, obrigada. Uhum. Mais coisa, banana com formiga. Vou colocar tudo aqui no canto aqui. Eu não vou comer nada disso. Ai. Me molhou toda. E agora, o que, que eu faço? Aquela mulher foi pegar mais comida para mim. Será que ela pegou, hein? Toma aqui um bagulho delicioso. Aqui está. Ah, oh, obrigada. O que é isso? Uma bala mofada. Uma bala toda preta. Que que é isso? Mulher doida. Que estranho. Tudo nessa casa tá ruim. Olha como essas coisas. Não vai rolar não. Uh -uh. Uh. Ué, a bala que eu joguei sumiu. Eu tinha certeza que eu tinha jogado ali. Ai, meu Deus, onde eu tô? Essa casa é muito doida. Eu vou conhecer a casa, né? Ai, ah, eu esqueci de dar um aviso pra você. Você vai morar aqui. O quê? Uhum. Ah, eu vou morar aqui? Como assim eu vou morar aqui? Você nem é minha mãe nem é meu pai pra me falar isso. Você é uma pessoa desconhecida, aliás, eu já vou até embora, sabe? Não, mas você não vai mesmo. Vem cá, garotinha. Hum, solto. Ai. Essa mulher é louca! Ela me trancou aqui! Nossa. Oh, meu Deus! O oh, que, que eu faço agora? Ah, e mais uma coisinha Você vai ser minha explicada Ha, ha, ha, ha Eu não vou ser empregada de ninguém. Qualquer coisa menos empregada. Não. Que isso tá ligando? Aqui está a sua vassoura E depois... Toma aqui. Pronto. Toma, segura aí. Eu, então. E depois que você pai esse chão todinho, quero ver a louça pronta, hein. Limpar tudo? Isso aqui é uma vassoura, nem sei usar isso. Olha onde eu fui me meter. Tá bom, eu vou te obedecer. vou ter que lavar toda essa louça. Ah, esses pratos, pelo menos, podiam ser chique e caro. Mas não. Tinha que ser desse jeito. Eu não sei, nem pegar mais esponja.